Os hermanos chegam invictos para o mata-mata. E Lionel Messi quer seu primeiro título pela seleção. Mas para isso, tem que passar pelas quartas de final. Argentina e Equador. Direto do Estádio Olímpico em Goiânia. Hoje, 15 para as 9 da noite. Tem Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro.